Levanta-se com calma e começa a recordar o que viveu durante a noite, sentindo-se feliz e pensando em como as dificuldades de sua vida têm um sentido e são passageiras. Ora a Deus e abre o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, lendo com atenção o capítulo 21, item 10, Os Falsos Profetas da Erraticidade o que aquela mensagem significaria para ele? Pai Joaquim, que está ao seu lado, explica-lhe que os que agem como vampiros frequentemente convencem suas futuras vítimas com teorias sedutoras e mentirosas, para depois sugá-las. Felipe sorri por entender a explicação, levanta-se e vai se arrumar. No intervalo da aula, o assunto é a festa que muitos foram, em um novo bar. Todos têm muitas histórias para contar. Quem ficou com quem? Quem bebeu? Quem fumou? Felipe sente-se isolado. Com quem compartilhar suas experiências de fim de semana? Não tem inveja, mas se sente sozinho. E assim um amigo, vendo-o triste, aproxima-se e pergunta... O que você fez no fim de semana? Nada. Diz Felipe, sem jeito. Mas por que você não foi para a festa? Sua mãe não deixou? Como explicar? O que eu posso dizer? Se eu falar a verdade, ele vai dizer que eu sou doido, vai rir de mim. Reflete Felipe para então responder: Eu não gosto de festa. Ah. Hoje, depois da aula, nós vamos fazer umas coisas legais. Quer vir? O quê? Pergunta, curioso. Vamos, você vai gostar. Tá, diz Felipe sem vontade. Na saída do colégio, Clístenes e outros amigos aguardam Felipe. Chamam-no e vão para a casa de Clístenes, pois seus pais estão viajando e sua tia só volta à noite. Ao chegarem, a festa já está organizada. Garrafas de bebida, cigarros e música. O clima é de euforia. Felipe fica desconcertado. Senta e se afunda em uma poltrona. Quer participar, se divertir, ficar mais próximo dos amigos. Por outro lado, ele sabe que esse não é o melhor caminho o conflito que vive é doloroso não quer ser o esquisito o chato da turma mas sabe o que tudo aquilo significa espiritualmente cristines interrompe os pensamentos de felipe e estende a mão dizendo vamos só falta você tem que virar todos riem felipe treme Pega o copo que lhe é oferecido com a mão trêmula. — Vamos, vamos! — dizem os amigos. Felipe bebe tudo de um só gole. Todos riem e aplaudem. Alguns espíritos vampirescos também gargalham. Felipe sente-se bem, sente-se forte. Nesse instante, um espírito aproxima-se de Felipe, abraça-o e diz... — Vamos, meu amigo. Beba mais. Precisamos de muito mais. Felipe tem um choque e sente um terrível peso na consciência. Fica pálido e os amigos o olham sem nada entender. — Você está sentindo alguma coisa? Você está bem? O que mais incomoda, Felipe, não são as energias que absorveu, mas a sua consciência. — Felipe... — Filipe, você está bem? Clístenes pergunta quase gritando. — Sim, sim, tudo bem. Diz pálido entristecido. Levanta-se, vai até o banheiro, lava o rosto e olha-se no espelho. Uma terrível tristeza invade seu coração. Filipe sente-se abatido, fracassado. Respira fundo e... Ao sair, todos o observam. — Tenho que ir — diz, com uma voz que expressava a pior das decepções, a decepção consigo mesmo. — Sai e vai andar. Anda muito. Vai ao shopping e passeia pelo jardim público, chegando em casa às três horas da tarde. Sua mãe não está. Como havia avisado que estaria na casa de um amigo... Ela não se preocupou. Foi para seu quarto viver, em silêncio, o sentimento de decepção, somado à solidão e ao fato de sentir que não sabia como viver. Chora muito. Que tipo de vida viveria? Ama o Cristo, embora não como sacerdotes, nem como os beatos. Que vida viveria? Lembra-se da mensagem do Evangelho que lera pela manhã. Como ela fazia sentido agora? Resolve pedir ajuda. Ora com fervor, pedindo de coração uma orientação espiritual. Abre com fé o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e, com espanto, vê a mensagem do capítulo 17, item 10. O Homem no Mundo. leu o trecho com atenção e entende que o Espiritismo não defende o isolamento, mas também não incentiva os desequilíbrios. Mas quem seriam seus amigos? Com quem conviveria? Como seria seu lazer? Não teria direito às alegrias que todos têm? Sentindo-se triste, deprimido e revoltado, ora e adormece. Vê-se transportado para a casa de Clístenes. A festa continua, mas do ângulo espiritual o espetáculo é terrível. Dezenas de entidades inferiores estão com eles. Uma delas, vendo Felipe, vai ao seu encontro e diz: Você devia estar aqui acordado. Desse lado, não vamos dar bebida para você. Já bastam esses. Diz, apontando para as entidades que brigam para sugar o hálito do Clístenes, encostando suas bocas na boca e no nariz dele para se alimentarem. Vá para o seu corpo e trate de virar homem e beber mais. Conclui falando com revolta. Felipe acorda tremendo. Seria o medo? Seria a ressaca? Seriam os fluidos que assimilou? Não sabe. Olha para o relógio. São seis horas da tarde. Levanta-se e vai tomar banho para se recuperar. Ao sair do banheiro, sente a presença de pai Joaquim. Sabe da seriedade de tudo o que aconteceu. — Acho que ele não está feliz comigo. Pensa. Deita-se triste e adormece. Ao sair do corpo... — Encontra com um amigo espiritual. — Pai Joaquim, ajude-me! — diz, quase suplicando. — Acalme-se, meu filho! — fala o bondoso amigo, passando a mão em sua cabeça. — Vamos conversar. Quando aprendemos com um erro, ele se torna uma experiência positiva. — Diga-me! O que fez você ir à casa de seu amigo, mesmo sabendo do que se tratava? — Eu não sabia — diz Felipe, como se estivesse se defendendo. Pai Joaquim olha-o com seriedade. — Na verdade, eu estava cansado de me sentir sozinho. — E agora, você se sente menos sozinho? — Não — e acha que, se ainda estivesse na festa, sua solidão passaria? Depois seria bem pior, responde Filipe com sinceridade. Meu filho, apenas fugir do mal não trará conforto ao seu coração, mas evitar repetir os vícios inferiores é o começo de sua redenção. Você entende? Repetir? Sim, repetir. Todos que ali estão e alguns outros amigos do colégio formam um grupo que, por muitos séculos, cultiva vícios infelizes. Continuar trará seríssimas consequências. Que consequências? Na medida em que essas experiências são cultivadas, os vícios do passado são despertados, e esses impulsos milenares que deveriam ser reeducados somam-se aos das companhias espirituais por meio da sintonia do vício. Quando isso acontece, vícios milenares despertos e obsessão, é quase impossível solucionar o problema em poucos séculos. Felipe abala-se ao ouvir a afirmativa serena de Pai Joaquim, que conclui. Meu filho, o encarnado e mesmo estudioso do Espiritismo, ainda está longe de compreender o poder do que cultivamos na terra. Muitos se contentam com o mero contato mediúnico, mas aqueles que meditam nos ensinos do Cristo estão seguros de que o poder do pensamento ainda é incalculável. Não ensinou Jesus que é melhor perder a mão ou o olho do que se entregar às inferiores paixões? Em breve, a medicina e a física quântica comprovarão essas palavras, pois o pensamento e o ato geram deformações no corpo espiritual, piores do que as da amputação. Isso comprovará a verdade do alerta do mestre. Depois de um longo silêncio... Pai Joaquim olha Felipe nos olhos e diz... Filho, se você ainda deseja permanecer no colégio Allan Kardec, prepare-se de uma maneira intensa. Nesta semana? Sim, nesta semana e em todas as outras. Eu ainda sou fraco. Fala timidamente, Felipe. A fraqueza ainda nos caracteriza a todos... Isso é aceitável. Acomodar-se não é. Responde com firmeza e continua. Descubra como lidar com a sua tendência à fuga e aos vícios. É muito importante pensar sobre isso. Acima de tudo, descubra como preencher o vazio que você sente. Isso é essencial para a sua vitória espiritual. Pai Joaquim abraça-o e parte. Durante a noite, Felipe acorda várias vezes. Levanta cedo. Pensa em um programa para se reequilibrar. Orará com mais fervor. Meditará todos os dias. Evitará os programas vulgares da televisão. Lerá o livro Vampirismo de José Herculano Pires. Foi fraco, mas não desistirá de sua felicidade, de seus compromissos espirituais. Sente que tem amigos e mesmo que não os encontre no dia a dia, tudo fará para manter a sintonia com eles. Deus certamente permitirá que no futuro possa conviver com amigos que pensem como ele. Para isso, precisa se tornar merecedor. E isso ele fará, custe o que custar. A semana passa com suas atividades normais e as novas atividades do programa de reequilíbrio. No sábado, Felipe resolve meditar e ler sobre vampirismo a tarde toda. Quer recuperar-se o máximo possível. Adormece escutando uma suave música instrumental. Ao sair do corpo, nada de diferente. Não vê pai Joaquim, nem Ivan. Devo ir sozinho... Pensa. Ao sair de casa, encontra a turma da festa. Estão juntos encarnados e desencarnados em estado de euforia. Clístenes se aproxima e diz. — Hoje vai ser radical. O Cosmes vai nos ensinar a sugar. Vamos! — Você, Clístenes... Felipe não consegue terminar a frase... Você o quê? Seu frouxo? Vai querer agora me dar lição de moral? Clístenes parte para cima de Felipe. Empurra-o e vai começar a esmurrá-lo. Felipe não tem tempo de pensar. Fecha os olhos e faz uma prece, envolvendo-se de luz. Clístenes recua, espantado, dizendo: O que é isso, seu covarde? Que arma você está usando? Cosmes segura Clístenes e fala nervoso. Vamos, vamos! Já já chegam os amigos do Cordeiro. Ele é um deles. Vamos! Clístenes, sem entender nada, vai embora, puxado por Cosmes. Felipe está atordoado. Como podia Clístenes estar naquela situação? Em seguida, lembra-se do Colégio Allan Kardec. Apressa-se. Chega ao portão e vê que Cirilo está na estrada. Chama Cirilo que, ao notar o nervosismo de Felipe, volta e diz — Vamos, se você desmaiar, eu cuido de você. Não tem problema se não der para entrarmos. O importante é você se recuperar. Felipe, que passou a semana toda se sentindo sozinho, enche os olhos de lágrimas. ''Vamos, talvez você tenha que suar um pouco.'' Brinca Cirilo, que segura-o pelo braço. Entram juntos, atravessando o caminho com relativa facilidade. Ao chegarem na entrada do castelo, Cirilo propõe um descanso no jardim. Felipe aceita, sabe dos três andares que tem de enfrentar. Sentam-se debaixo de uma árvore. Cirilo vê Alessandra passando e lhe chama. Ela olha para Felipe, vê que ele não está bem, mas não fala nada. Cirilo tira de sua bolsa uma embalagem e estende o braço para Felipe, dizendo: Coma! Isto lhe ajudará! O que é isso? Pergunta Felipe. É uma substância que ajuda a eliminar os excessos de fluidos pesados. — Isso é possível? — Claro — explica Alessandra. — Ela ajuda na eliminação das toxinas, como fazem muitos alimentos naturais na Terra. Depois que você comer, vamos lhe doar energias. Felipe coloca-a na boca e logo faz uma careta, dizendo —— Que amargo! — Amaríssimo, fala Cirilo, brincando. Olhei até no dicionário para descobrir o nome de algo muito amargo. Engula, orienta a Alessandra. Felipe respira fundo e engole. Vamos agora aplicar passes em você para que o efeito seja potencializado. Concentre-se. Enquanto Cirilo coloca as mãos na cabeça de Felipe e faz uma oração, Alessandra aplica-lhe o sopro magnético nos centros energéticos da testa e do estômago. Depois que terminam, Felipe pergunta: Como você aprendeu isso? Simples. Fui ajudado assim, aqui mesmo, nesta árvore, dois dias atrás. Vim aqui para ficar no jardim para me refazer, senti-me mal. E fui ajudado. Explica Cirilo. Agora escute. Vá até o banheiro e em poucos minutos isso vai fazer efeito. Explica Alessandra. Felipe não quis perguntar o que aconteceria. Foi rápido. Suando muito, vomita substâncias que jamais imaginou que estivessem dentro dele, com algumas parecendo vermes. Volta refeito ao encontro de Cirilo e Alessandra. Eles não perguntam o que aconteceu. Apenas abraçam-no e vão juntos para a aula. Conseguem subir e, ao chegarem à porta da sala, Felipe olha-os com carinho. Cirilo, tocando no ombro de Felipe, diz. Não se acostume, porque com o tempo o incômodo é maior e a desintoxicação tem um efeito menor. Não quero mais, muito obrigado, responde Felipe bem-humorado. Alessandra encontra três lugares vagos, sentam-se juntos e, após quinze minutos de silêncio, vem José Herculano Pires entrar pela porta, calmamente. Os olhos de Felipe brilham. É o seu autor preferido. O professor inicia a aula com bom humor. Ainda não temos um termo adequado para cumprimentar quem acaba de dormir. Digamos, então, sejam bem-vindos caros recém-dormidos e caros desencarnados. Todos riem. Ele é um grande intelectual que tem a simplicidade de um homem do povo, pensa Philippe. Nosso grupo é composto de encarnados e de desencarnados e estudará a prevenção e o tratamento do vampirismo. Devido à proliferação desse problema na Terra, temos a necessidade de formar equipes integradas para auxiliar no socorro destes milhões de espíritos que optaram por fugir da felicidade verdadeira. Nos auxiliará nesse estudo o valoroso amigo que muito nos tem ensinado. Pai Joaquim. Neste momento, Cirilo e Alessandra olham para Felipe, que também não sabia da participação de seu guia espiritual no curso. Pai Joaquim aparece ao lado do professor José. Felipe está eufônico. Pai Joaquim abraça o professor e explica aos alunos que, muitas vezes, em socorros espirituais, é necessário saber tornar-se invisível e mostrar-se apenas na hora adequada. Depois disso, ele fica em silêncio, e todos sabem que é chegado o momento de Pai Joaquim realizar a prece, com sua voz intensa, cheia de força e convicção. Pai, Ajuda-nos a superar a ilusão das aparências. Ajuda nossos irmãos que vivem fascinados com as aparências exteriores. Nosso mestre, pobre filho de carpinteiro, nos ensinou que o teu reino não vem com as aparências externas, mas nossos irmãos não se esquecem do fascínio do ouro e da falsa beleza. Não conseguem superar o apego. Matam... Traem e mentem para mostrar que são melhores por fora. Muitos desprezam a simplicidade. Muitos não querem ver a beleza da natureza, que é tua obra, e atiram-se em busca de sintonia destruidora. Vampirizam a natureza em vez de amá-la. Vampirizam os irmãos fracos em vez de ampará-los. Vampirizam os encarnados nos lares que se esquecem do teu amor. Vampirizam os desprevenidos nos locais em que eles pensam aproveitar a vida. Coitados, preparam colheita farta de dor e de angústia para muitos séculos. Serão sofrimentos terríveis porque eles sabem que deveriam atender ao chamado de Jesus e conquistar a felicidade eterna. Pai, te pedimos ajuda não para os que sofrem servindo e amando, mas para os verdadeiros infelizes que por pouco tempo mandam, esbanjam e parecem felizes. Nesse momento, após a conclusão da prece de Pai Joaquim, o ambiente está envolto de luz e de intensa paz. Ele então olha para todos e fala, É preciso saber elevar o coração ao alto e descer aos abismos da verdadeira infelicidade para ajudar, sem jamais condenar. E, após uma breve pausa, Conclui. O Zé, diz olhando para o professor Herculano com carinho e bom humor, explicará as ideias básicas. Depois, vamos conhecer os verdadeiros lugares de sofrimento do mundo, que muitos chamam de lugares de diversão. Outro amigo nos acompanhará nos estudos práticos. Após exibir uma cena de um filme clássico, que conta a lenda do Drácula, ante o espanto de muitos, o professor começa sua exposição. A lenda do vampiro do conde Drácula tem mais verdade do que se pensa. O vampiro que suga o sangue das pessoas para se alimentar simboliza todos aqueles que, por não cumprirem a lei de Deus não captam da natureza as energias equilibradas e estimulantes para o enfrentamento dos desafios evolutivos. Ensina Jesus de Nazaré. Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, que está nos céus. O espírito ainda limitado não entende a profundidade dessa afirmativa tão simples. A lei de Deus é de cooperação. Coopera a água com a vida, o sol com os seres e as espécies entre si, além de cooperarem com o solo. Igualmente, o equilíbrio gravitacional, que harmoniza milhões de sóis, é fruto da cooperação. O vampirismo, no entanto, é uma relação que fere a lei de cooperação. O vampirismo é uma relação de cooperação doente em que um indivíduo pensa se beneficiar de outro. Atentem para isso. Ninguém, de fato, ganha com a relação vampiresca, pois o vampiro também se degrada e se sente infeliz, em vez de estar se alimentando da paz e da beleza que Deus doa a todos. Certamente, você já leram as obras indicadas ao assunto, já que nosso curso tem como pré-requisito o estudo antecipado do tema a ser discutido. Por isso, não me alongarei em expor o que já é conhecido. Citarei casos gerais antes de iniciarmos o momento das dúvidas. Após breve pausa, o professor continua. Existe uma relação vampiresca quando se explora a trabalhadora doméstica, exigindo-se mais do que o esforço justo, e quando não se garante seus direitos legais. Existe a mesma relação no caso de empresas que exploram funcionários, comumente criando ambientes de ameaça, em que um medo faculta a extração de suas energias de forma desequilibradora. Existe relação vampiresca quando o estudante copia as respostas do colega esforçado e quando o filho não se dispõe a colaborar em casa. Como podemos ver, o vampirismo é um problema de relação humana que engloba, além das relações viciosas entre encarnados e desencarnados, as relações mais visíveis do dia a dia da sociedade. Perguntas? Alessandra, ansiosa para entender melhor o vampirismo nas famílias, levanta a mão e, com a permissão do professor, pergunta... Não devem os pais cuidar dos filhos, fornecer alimento e proteção? Como falar que os filhos podem ser vampiros dos pais? Tudo na natureza obedece ao equilíbrio. Quando o espírito está no ventre da mãe, é justo que naquele momento ele receba alimento e proteção, sem nenhum esforço. Ao nascer, começa a mudar a situação. Inicialmente, ele terá, muitas vezes, que avisar que está com fome ou com outra necessidade. É o primeiro passo para se tornar independente. Em seguida, aprenderá a falar, a andar e, pouco a pouco, terá uma maior participação no processo de suprir suas necessidades. Tudo é proporcional à fase de desenvolvimento. Pais que, por exemplo, não permitem que seus filhos expressem suas necessidades e procuram sempre supri-las, sem permitir o menor esforço da criança, estão limitando o crescimento do filho e estimulando uma conduta vampiresca. Alessandra novamente pergunta. O adolescente que não trabalha e por isso não contribui em casa é um vampiro? Cada caso é individual. Devemos entender que cada um tem a obrigação de cooperar. Afinal, o alimento consumido não chega à casa por passe de mágica. O teto protetor foi construído com o esforço de muitos. O que afirmo é que a cooperação não precisa necessariamente ser financeira. Pode-se auxiliar na arrumação da casa, em evitar desperdícios, em cuidar do jardim, pois as plantas colaboram com a harmonia da casa. Pode-se auxiliar os pais nas tarefas de casa e de muitas outras maneiras. Vampiro é aquele que quer usufruir sem contribuir, isto é, beneficiar-se sem retribuir de uma forma saudável. Aqueles que pedem ajuda, como os mendigos, e que não têm como retribuir, são considerados vampiros? Pergunta um senhor de 50 anos. Há muitas formas de retribuição. Vejamos um exemplo. O espírito que está em uma situação de miséria por total falta de alternativa e que, ao receber ajuda, retribui com sentimentos sinceros de gratidão no momento e, posteriormente com sua dedicação, não é de forma nenhuma um vampiro. É o caso estudado por Allan Kardec em O Céu e o Inferno, intitulado Mendigo Max. Podemos sintetizar isso da seguinte forma. Aquele que retribui com os meios que possui está agindo conforme a lei de Deus. Aquele que quer se beneficiar sem retribuir com o bem é um vampiro encarnado ou desencarnado. Após breve pausa, continua. Há apenas uma forma de prevenir o vampirismo, ser justo em nossas relações... Dar a cada um o que tem direito e não se permitir relações de dependência com encarnados ou com desencarnados. É da lei de Deus. Devemos crescer em responsabilidade e em autonomia. Jesus ensina a cada um segundo as suas obras. Aquele que quer ou aceita mais o que tem direito torna-se vítima do vampirismo de encarnados e desencarnados. Um jovem de aparência síria entaga. Como explicar o vampirismo sexual? O prazer e a dor são experiências naturais que todos devem experimentar. Quando o espírito, por fraqueza e medo, não aceita suas dores e quer ter mais prazer do que o limite natural, vincula-se a vampiros e torna-se um vampiro. Normalmente, o vampirizado também é um vampiro de outras pessoas. Assim, eles se alimentam e se degradam mutuamente. A busca do prazer em excesso, seja na alimentação ou no sexo, gera vínculos espirituais perniciosos. A sexualidade, hoje, é a maior fonte de perturbação no mundo da matéria densa e em seus arredores espirituais. Uma vez desarmonizadas as energias da vida, o espírito tende a se degradar em outros vícios. Por isso, os espíritos inteligentes da espiritualidade inferior tanto investem no desequilíbrio sexual. Que meios devemos utilizar para não nos vincular ao vampirismo sexual? Pergunta uma jovem francesa. Os vampiros que estimulam esses acontecimentos deprimentes na Terra compreendem que, para melhor gerarem o um ambiente de loucura e de vampirismo, é necessário incentivar as ideias que mascaram os desequilíbrios e que dificultam o socorro de suas vítimas. Esse é o motivo de tantas campanhas pela licença social, para que todos possam viver tudo o que lhes dá prazer. São escritores, acadêmicos, artistas e intelectuais envolvidos por esses espíritos para disseminar a ideia da normalidade da loucura. A primeira prevenção, e a mais importante, é examinar os fatos. Observem as pessoas que defendem esses desequilíbrios, sem as maquiagens mentirosas da mídia. São elas realmente felizes? O que elas têm além da fama? Serão portadoras de paz e de lucidez ou exemplos de desequilíbrios e angústias que mascaram com o consumo de drogas e com hábitos deprimentes? Não aceitar como normal as doenças comportamentais da moda é um passo decisivo. No mundo, vocês ainda são minoria, mas não é melhor ser uma minoria saudável do que uma maioria dementada a caminho dos abismos de dor? Como diferenciar as modas doentes do que é saudável? Indaga um jovem africano. A verdade é universal. Observe o comportamento de todos os espíritos verdadeiramente evoluídos para ter um parâmetro real. Para darmos um exemplo, um espírito evoluído jamais irá querer apropriar-se do que não é seu. O comum é que ele compartilhe o que é seu. Nesse caso, lembro-me de Mahatma Gandhi, que afirmava que, na dúvida, deve-se adotar a decisão que beneficia mais o outro do que a nós mesmos. Jesus, ao dialogar com o moço rico, não aceita sequer um elogio indevido. Em relação à sexualidade, todos são unânimes ao afirmar a importância do equilíbrio, inclusive dos pensamentos. Gandhi teve uma vida conjugal por décadas, sempre orientada pelo respeito e o equilíbrio. Jesus ensina o cuidado com os pensamentos em relação aos desejos sexuais. O pensamento é que cria sintonia, estimula os desequilíbrios ou reequilibra o espírito, atraindo a companhia dos vampiros ou dos bons espíritos. Portanto, quem quer que estimule uma conduta sexual promíscua, sem compromisso e ética, independente de títulos acadêmicos ou de fama social, está em posição contrária aos ensinos espirituais elevados, de todos os tempos. Está opondo-se aos profetas, aos essênios, aos grandes sacerdotes egípcios e aos sábios do hinduísmo e do budismo, e, principalmente, à lei de Deus. Seguir a moda transitória da loucura não me parece uma boa opção. Encerra o professor José com um toque de leveza e bom humor. Após essas explicações, fala Pai Joaquim. Vamos nos organizar em grupos. Todos devem contribuir no amparo dos espíritos que encontraremos. Lembrem-se, julgar é fácil e errado. Compreender e auxiliar é difícil e divino. Não nos cabe culpar ou atacar ninguém. O trabalho cristão é de auxílio, amparo e compreensão. O que vocês verão é a face espiritual do mundo em que vivem ou viverão em breve. Quem tiver um pensamento de condenação, peça a Deus compreensão e tolerância. O Codificador participa dessas tarefas e nelas exemplifica o lema que adotou em vida. Trabalho, solidariedade e tolerância. Não seremos nós, trabalhadores, ainda tão falíveis, que ousaremos condenar em vez de amparar. Todos estão impressionados, pois nunca imaginaram a participação de Allan Kardec em socorro a vítimas do vampirismo. Pai Joaquim, ao perceber o espanto geral, escarece. Muitos pensam que o grande organizador do Espiritismo era um intelectual isolado do mundo. Isso nunca foi verdade. Quem estudar a vida dele vai descobrir que ele andava e muito em presídios, em enfermarias, nos bairros pobres, além de amparar centenas e centenas de crianças carentes. Quem é verdadeiramente grande está sempre ao lado dos sofredores, independentemente de outras tarefas que faça. Quem quiser seguir o Cristo só tem um caminho, ser amigo dos sofredores. Existem outros caminhos, mas eles sempre levam à desilusão. Laboratório, filosofia e cálculo são importantes, mas tem que servir para o bem de quem mais sofre, senão a é enganação é a verdadeira mistificação. E todos têm que estar atentos a isso, pois é essa mistificação que abre as portas para os vampiros. Preparem-se ao longo da semana. Em seis dias... Teremos a prática. Assim foi encerrada a reunião. Felipe acorda com essas recomendações, vivas em sua memória. A semana é de muita atividade. Felipe cuida de sua sintonia espiritual, continua com a meditação e a oração todos os dias, além de ler sobre o codificador em três dias da semana. Estudo